Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com um novo código do Clube de Brasil Finalizando a nossa festa Operação Pagão Que os meus vídeos foram um fracasso, né? Eu sou obrigado a falar Que esse programa... Então, a resistência A Sony Moriçoca né, Ajudou muito, né? Vamos, bora fingir é, é impressionante O grau de maldade que vocês têm Mentira, gente, eu amo Eu não sei quem é essa, essa mascote você sabe quem é, gente? Não tá indo. Pelo amor de Deus, não me faça logar de novo. Gente, ah, bugou o bagulho. Minha Xeré que tá errado. Minha Xeré é aquele canal lá, gente. Tá fazendo muito sucesso esse canal, hein? Ah, e... ah tá. Tá faltando um S. Na moral. E esse é um código maravilhoso. Eu amei esse código. Tem um plano de fundo que não dá pra ver nada, só dá pra ver que é um X. Tem um X de 200 mil milhões de moedas. Gente, na moral, melhor código. Só <risos> que eu tenho moeda, né? É assim, gente. Código que tem moeda, é um os melhores. Código eu quero ver esse plano de fundo. Agora pra encontrar, vai ser um saco nesse celular. É, pelo celular, né, gente? Não o celular. o celular é ruim, mas. Eu coloquei cartão de memória dele Agora eu posso baixar o... Outro... Gente, tá bugado Eu quero ir em outros intas Ah, gente Será que o Dragon vai dar pra ver? Ah, aqui são pins Ah, não, calma Aqui os plano de fundo É um X Ah, que lindo, velho O Sony arrasou Olha a Sony Murisoka Na moral, Sony Olha o que Cadê é o Everett? A EPF. A Resistência. Na moral. Ah, eu gostei, gente. Muito obrigado por esse código. Tá? O plano de fundo lindo também. O melhor plano de fundo também, na moral. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu não sei quem é a Sany. Desculpa. E também tem muita gente que não me conhece, então eu não conheço a Sany. Uma fita de Roberto Preston Jackson. O urso foi encontrado pela nossa equipe. O que será que ela contém? Venha ver agora mesmo com a gente. A resistência agradece pelo seu apoio. A gente, nada seria possível sem você. Mentira! Eu lançaram um vídeo, eu já tava vendo esse vídeo aqui, né? Gente, eu dou, eu dou like no meu próprio comentário, tá? Eu tava assistindo esse vídeo... E é só o Herbert gravar uma mensagem pra gente. Depois vocês veem, Tá? Não! Vamos demais. E até o próximo vídeo, gente. Deus me livre. Beijo na asa. O meu final agora vai ser sempre um beijo na asa.